E aí pessoal, aqui é a Paloma e hoje estou trazendo a minha pequena participação no Campeonato BR-Cubité, organizado pelo Rio Oran. Vou deixar o link do canal dele na descrição, então confira o vídeo. Bora pro vídeo! Round 1 Fight Pessoal, a luta contra o meu primeiro adversário teve muito lag, nós tentamos duas vezes mas não foi possível jogar, então a decisão foi para o cara e coroa, e meu adversário ganhou de 2 a 0. Pessoal, a minha segunda batalha na chave loser foi contra outro Zangief. Acompanhe a luta. Let's do this. Round You lose. I don't round, round one, one. fight. Round two. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dessa vez não deu, mas foi bom para aprender. Agradeço a vocês inscritos por ter acompanhado o vídeo até aqui. O Rioran que organizou o evento e os jogadores que eu enfrentei. Então, até mais! muitas vezes.